Imagina você ganhar 20 dias do seu ano apenas otimizando a sua área de trabalho. Vem aqui na ferramenta que eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Olha aqui, a, no, a nossa área de trabalho normalmente ela vem já por padrão aqui no Lightroom dessa forma. E vocês podem ver que aqui na barra direita, né, de ferramentas, você tem um slider. E o slider ele é muito pequeno. Então, um pouquinho que você tenta com o mouse aqui, você mexer para a esquerda ou para a direita, você acaba não tendo aquele refinamento, você fica muito tempo tentando ajustar o tanto que você quer então puxando a sua barra de ferramentas aqui ó e arrastando clique e arrasta aqui ó de forma a aumentar o, o tamanho do seu slider você vai ter um slider bem maior em que você vai conseguir muito mais, de forma precisa e mais rápida chegar no resultado que você quer